Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma viagem inesquecível em direção ao fim do mundo. O caminho tem algumas das paisagens mais lindas da América Latina. Olá, boa noite. Embarcamos numa expedição por lagos e geleiras. Uma delas parece suspensa no alto de uma montanha. O nosso destino é a Patagônia chilena vamos percorrer a carreteira austral. À beira da estrada, um mundo de descobertas. As capelas de mármore, formações esculpidas na pedra ao longo dos séculos. Algumas das árvores mais antigas do mundo e os simpáticos guanacos. Você vai conhecer também a história dos milionários americanos que compraram terras na região para transformar em parques nacionais. Bora pegar a estrada? Pense num lugar extremo, onde a natureza é implacável, impiedosa e deslumbrante. Na Patagônia chilena. Esse aqui é o povoado de Villa O'Higgins, um vilarejo de apenas poucas ruas. Aqui a estrada termina. Mas olha, quando a gente pensa em carreteira austral, o destino final é só um detalhe. O que importa mesmo é a viagem. Primeiro dia da nossa longa jornada. Ainda está escuro, perto das sete da manhã quando deixamos Porto Mon. Uma hora e meia de estrada e a primeira das três barcas do dia. Navegamos. Uma viagem planejada com cuidado e ainda assim não poderíamos imaginar quantas surpresas pela frente. Dez dias de viagem, 1.247 quilômetros. O um único caminho até um dos pontos mais remotos do Chile. De Puerto Montt, na costa do Pacífico, até Vila O'Higgins, destino final. Mais uma barca. E temos companhia. Cisnes do pescoço preto ave típica da Patagônia. Vão ser quatro horas navegando. Logo no primeiro dia a gente percebe. Chegar ao sul do Chile não é tarefa fácil. Nem a mais avançada engenharia consegue vencer os caprichos da natureza. E existem trechos assim. O trajeto só pode ser feito de barco. As montanhas são um desafio que ainda não foi superado. O bom é que o percurso fica preservado e ainda mais fascinante. As margens são cobertas por uma floresta úmida, com enormes cachoeiras. A barca atravessa o fior de Comal, braço de mar que avança pelo continente um pequeno falcão patagônico também aproveita a carona é um tilque de volta à terra firme avançamos pela chamada patagônia verde dizem que aqui chove dia sim dia também seis dias por semana o Parque Nacional Pumalim é o primeiro que atravessamos. Gente, que frio! Já estou de luva, de gorro, enfrentando a chuva, mas vamos lá. O tempo nem sempre ajuda, como nos avisaram. Mas não tem chuva que nos impeça de conhecer alguns dos seres vivos mais antigos do planeta. Esse é o alerce andino, uma espécie prima do pinheiro. Árvores como estas estão aqui muito, muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. Impressionante pensar que o alerce vive mais de 3 mil anos. E olha como é lindo, diferente. A madeira é resistente e pode demorar 500 anos para se decompor. Por isso, o alerce atraiu a cobiça dos madeireiros. Hoje, esses gigantes são protegidos. 25% dos remanescentes do mundo estão aqui, no Parque Pumalim. Aqui nesse trecho da estrada, vocês podem perceber que a pista fica cinza e é cinza de vulcão. Para quem passa por aqui, é uma lembrança de um fato que surpreendeu o Chile e que marcou para sempre a história dessa região. 1 de maio de 2008, o vulcão Chaitén despertou de um sono profundo de mais de 9 mil anos. Uma coluna gigantesca de cinzas subiu a 12 mil metros de altura e um avalanche de sedimentos e água de degelo desceu a cordilheira e atingiu o litoral. Justamente na cidade de Chaitén, às margens da Carretera austral. Começaram, Começaram os tremores um e Um ruído subterrâneo. Preocupados. Estávamos preocupados, era algo Marioli é uma das 7 mil pessoas que, na época, tiveram que abandonar suas casas. Ela nos mostra onde era o povoado, a casa dos vizinhos. Quando voltamos, não tinha nada. A minha casa desapareceu. Metade da escola também. 490 casas se foram. Hoje, escombros e lembrança da tragédia. Mas os moradores fizeram de tudo para voltar e recuperar a cidade. Tivemos que aprender a viver com o vulcão. Nós sabemos que está aí e é preciso viver com precaução sempre. É quase uma ousadia viver em alguns trechos da Carretera Austral. José Luiz veio para cá há seis anos. Chaitén é a porta de entrada da Patagônia do Chile. Aqui a mão do homem não entra tão fácil. Já demonstrou muitas vezes e a nossa Mãe Terra vai seguir demonstrando a sua força. Seguimos. Deixamos a estrada principal e subimos a montanha. Nosso destino é Futaleufú. As casinhas com telhas de madeira são comuns na Patagônia. A cidade esbanja beleza, roseiras floridas, um lago que parece espelho de tão calmo. Mas, ninguém aqui quer saber de águas tranquilas, não. Queremos uma roupa extra, extra, extra. Aí, então. Lista? Sim, lista. Sim, lista. Sim, Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Rio Futaleufu, ou futa para os íntimos. Olha a cor desse rio! Que é de color! É que lindo! Vamos descer o rio em um bote. É o melhor rio do Chile e o terceiro do mundo para a prática do rafting. 15 quilômetros de rio, mais ou menos uma hora e meia a duas horas vamos estar nele Boa sorte. Valeu, gente. Os primeiros minutos na água são dedicados ao treinamento. Então vamos a praticar um pouco, ok? Adelante. Adelante. Todos adentro. Perfeito, afuera, posições. Pessoa esquerdo, peso esquerdo. Não, não, isso, peso esquerdo. Bien, muito bem, chicos, posições. Não, tem que ir por cima das pernas do companheiro. Exatamente, aí, perfeito, muito bem. Os coletes salva-vidas são ajustados. As águas calmas logo vão ficar para trás. E acabou o treino, agora é para valer nossa primeira corredeira! Estava <risos> tão bom! Calmito! Adelante, vamos! Com ganas! Adelante, vamos! Alto! Todos adentro! posições Corredeiras, uma após outra. É preciso remar forte, sem parar. Justamente nas mais intensas. É assim que a gente consegue manter o controle do bote. Nas partes mais largas, o rio corre devagar, e conseguimos descansar um pouco. Olha essa paisagem! É muito lindo! Muito lindo! Em espanhol, as corredeiras são chamadas de rápidos. Corredeira tapete mágico. É, tem mais emoção forte pela frente. A próxima corredeira é conhecida como Mundaka. Mundaka tem umas ondas gigantes, é a corredeira clássica onde os botes viram. Se ok? Ok? Nada ok, mas vamos lá. Cair nessa água a 6 graus não é nada animador. Pode ser que a gente passe ou não. 50 e 50. Podemos <risos> passar. Como não podemos passar. Ah, riso de nervoso, né? Aquele riso de nervoso. Então a gente tem que passar, tem que remar muito forte para passar por isso. É enfrentar ou enfrentar? Por segurança, um guia de caiaque vai na frente e atrás outro num pequeno catamarã. Em qualquer emergência, eles estarão a postos. Há 18 anos. Ele conta que o rio já esteve ameaçado por barragens. O raft não prejudica a natureza, além de ser uma experiência inesquecível. É como o momento que uma pessoa se desconecta. Não existem problemas. Assim que alguém toca água, tudo flui em um presente no qual parece, às vezes, que o tempo para. E isso também te faz sentir tranquilo e feliz, porque isso se pode transmitir às outras pessoas que vêm conhecer esse lugar. Olha, é o seguinte, frio não tem nenhum, mas cansa, cansa remar. Na corredeira tem que remar muito forte, então a gente fica exausto. A água não é só transparente, não, é limpa mesmo. pode beber. Se chega com sede, pode beber água tranquilamente. Escondidos entre as montanhas de Futaleufu, encontramos brasileiros. A gente vai por aqui, eu vou te mostrar a nossa melhor vista. Patrícia e o marido Gustavo vieram em busca de uma vida mais tranquila, segura e conectada com a natureza. Gente, olha isso! Meu Deus, que lindo! Realmente que privilégio, né? <risos> o lago Lonconal é a vista do quintal deles. Que lindo, gente, que lindo! Pouco antes da pandemia, eles estavam neste motorhome, viajando pelo sul do Chile, quando receberam a notícia que iria acelerar a mudança. A gente recebeu a notícia de que a nossa casa em São Paulo tinha pego fogo. E aí a gente ficou em choque, assim, durante dois meses a gente não sabia muito bem o que fazer e aí a gente começou a entender o que realmente importava a gente. Então era saúde, é estar perto com a família, entre a gente, a gente estar bem. E aí a gente levou isso como se fosse uma limpeza espiritual. Gustavo ainda precisa viajar a São Paulo para trabalhar, é fotógrafo, mas fica tranquilo em deixar Patrícia e as crianças em Futeleufu. Dificilmente tem roubo, tem assalto, pode dormir com a porta das casas sem trancar, pode deixar a chave dentro do carro. Então, tem esse atraso eu acho que faz parte dessa poesia que foi importante, né? até um dos motivos que a gente escolheu estar tá aí. Tranquilidade para uma vida mais simples. Mais conectada e menos terceirizada. As crianças ficam mais próximas dos pais e de uma natureza cheia de surpresas. E o que, que são essas frutinhos? Deixa eu te mostrar. Isso aqui se chama murtilha. Ela é bem docinha, ela parece uma mini maçãzinha. As crianças amam isso. Benjamin e agora tem aulas em casa com objetos que eles mesmos recolhem. Tem que contar para Fernanda de onde veio essa pedra. Essa veio do vulcão. Veio hum, do vulcão, essa pedra, Benjamin. Que Vamos contar para Fernando Fernanda o que, que você escolheu no seu aniversário de três anos. Onde a gente foi? No vulcão, é no vulcão qual? Chaiten. Você foi no vulcão É. Uhum. Agora você é fotógrafo e mora num dos lugares mais cênicos do mundo. É, é bom isso também, né? É uma grande inspiração, para te falar a verdade. E eu não canso de abrir a janela de casa. A primeira coisa que eu faço quando a gente abre a cortina, a gente quer olhar e quer entender como é que tá o dia, né? Então tem hora que a gente tá em cima das nuvens, né, de uma neblina, e aí o sol começa a sair, furar essa neblina. Tem dias que chove bastante e eu acho linda a chuva. Quarto dia de viagem, estamos chegando ao Parque Nacional Queulat. um dia lindo para conhecer mais uma maravilha à beira da carreira austral. Gente do céu, olha isso! Olha que coisa mais deslumbrante! Vamos navegar pelo lago Têmpanos para chegar mais perto de uma geleira conhecida como ventisqueiro colgante. Do alto, nosso bote chega a quase desaparecer na imensidão desse lugar. E toda essa água que vem da cachoeira, do derretimento da geleira, deixa a água do lago assim, porque são os sedimentos da rocha que ficam na superfície da lagoa e fazem essa cor linda. Avançamos até conseguir uma boa visão da geleira. Ventisqueiro colgante significa glaciar pendente. É pela posição da geleira, como se estivesse caindo da rocha a 600 metros de altura. Daqui do bote, a gente só vê um pequeno trecho do glaciar. Um privilégio que a natureza divide com os visitantes. Na verdade, o glaciar avança por 20 quilômetros de extensão. O campo de gelo Keulat tem 80 quilômetros quadrados. Lá no alto da geleira, pequenas cachoeiras se formam. Agora imagina só com essa água gelada. 4 graus, os barqueiros dizem. O dedo congelando. Ai, gente, não dá pra ficar muito tempo não com a mão na água. Aqui, mais perto do glaciar, bate um vento gelado. Fica muito mais frio do que no meio do lago. E saltar do bote é proibido, porque tem risco de deslizamento. Olha só quantas pedras já rolaram. Aqui a natureza mostra uma força enorme. Ao mesmo tempo, oferece silêncio e paz. No dia seguinte, a viagem recomeça com mais um presente: um arco-íris. Estamos num dos trechos de maior altitude da viagem. No alto das montanhas, cada vez mais neve. Mas o tempo bom não dura muito. A placa avisa, animais na pista. Na pista não, muito bem camuflados. Consegue ver? É um casal de Uemu, o cervo andino. Ele fica assim, estático, mesmo na chuva se confunde com a vegetação para fugir do ataque dos pumas. A temperatura cai. A gente agora está com 0,5 graus, praticamente está tendo água-neve aqui fora. Qualquer minuto já começa a nevar de jeito. Nosso guia Miguel sabe das coisas. Quanto mais ao sul a gente vai, mais frio fica. Hoje a temperatura caiu muito. Abaixo de zero, tá nevando, tá muito frio e a gente tem estrada pela frente. embora Neve, chuva, arco-íris, o que mais essa estrada nos reserva? E tem muita viagem pela frente. À beira da carretera austral, nossa equipe conhece as impressionantes catedrais de mármore. E encontra também os guanacos, estes simpáticos moradores da Patagônia. É daqui a pouco. O dia amanhece gelado em Cerro Castilho, no sul do Chile. Ponto de parada obrigatória na Carretera austral. O nome do lugar vem dessas escarpas no alto da montanha, que lembram um castelo. Estamos na metade do caminho. Percorremos mais de 700 quilômetros. Mas como seguir adiante com o um para-brisa congelado? Olha só, gente, trabalhando duro para tirar o gelo do para-brisa. Olha a quantidade aqui de gelo que tem. Tudo congelado. 8 horas da manhã até agora a gente pode sair. Conseguimos pegar a estrada ainda com um pouco de gelo. Lá fora, menos meio grau. Tem que andar devagar, tentar de não frear de golpe, sobretudo se está congelado, porque se você freia o carro vai. O carro vai e não vai parar. Esse está numa... Serra, pode ser bem perigoso. Sim. Mesmo alerta o tempo todo, Miguel não se cansa de fazer o trajeto. Quando você dirige na cidade, uma hora, você fica muito estressado. Você concorda comigo? Sim. Quando você dirige aqui, uma hora não é nada. É prazeroso. Cinco é horas, é? Cinco horas? É prazeroso. Não. É muito prazeroso. É muito maravilhoso. Chegamos aos 762 quilômetros da carreteira austral e vamos começar uma nova etapa da viagem. É que exatamente aqui nesse ponto acaba a pavimentação. Daqui pra frente, olha, a estrada é só de terra, pedra e cascalho. E aí a gente tem que avançar com mais cautela. E como era de se esperar, buracos, um longo trecho de muitos buracos. Nossa próxima parada é no Lago General Carreira, que os argentinos chamam de Lago Buenos Aires. Vizinhos com algumas diferenças, sabe como é? Os povos antigos que viviam na região tinham um outro nome: Xelenco, o Lago dos Temporais. Mas para nossa sorte, foi o sol que nos acompanhou. E logo estamos frente a frente a uma ilha inteira de mármore e 900 metros de cavernas. A gente vai entrar com o barquinho aí? A gente vai Mas cabe o barquinho aí? É, cabe aqui o é barco. Ah, meu Deus! Olha só! Vou até tirar minha luva. Nossa! É mesmo É mesmo. Sim, é mármore mesmo. O guia explica que esse lugar era o fundo de um oceano há 300 milhões de anos. Os sedimentos foram compactados no último período glacial. Aqui a água do lago é o grande escultor da rocha. Ela se dissolve um centímetro a cada 100 anos. O ácido carbônico da água é o principal componente que deteriora a rocha, que faz essa erosão. Essa escultura, na verdade, né? Por aqui? Um pé, pé, Primeiro? Sim. Depois é o outro? Sim, deve lavar o hum. Agora é com emoção. Gente! peguei o caiaque porque tem alguns lugares em alguns túneis que só o caiaque consegue entrar a gente vai entrar em um deles agora esse aqui gente caramba são muitos túneis são muitas saídas olha só que impressionante o trabalho minucioso da água do vento. Agora eu quero ver como que eu saio daqui. <risos> Tem que dar ré, a marcha ré num caiar. Mais adiante conhecemos as formações que deram fama ao lugar. Esta enorme escultura parece suspensa sobre a água. É chamada de Catedral de Mar. Em alguns pontos, a gente se pergunta como ela ainda está de pé. Próxima à catedral, uma formação menor. Essa é a capela de mármore. Um lugar para aproveitar, rezar e agradecer por toda essa beleza. Os moradores dizem que teve gente que já casou aqui. Reza a lenda que quem toca a pedra se casa em menos de um ano. O lugar foi declarado um santuário da natureza pelo Chile. As marcas da última era do gelo se espalham pela Patagônia chilena, por onde passa a Carretera austral. Uma enorme geleira cobria a região há mais de 12 mil anos, quando terminou o último período glacial. O derretimento dos glaciares é um fenômeno natural. O que a gente percebe aqui no Chile é que esse processo está acontecendo de forma muito rápida. Esses imensos paredões de gelo estão encolhendo, visivelmente, ano após ano. Em 2010, há apenas 12 anos, a geleira San Rafael chegava até aqui, onde esse barco está parado. Cuidado que hein? Num pequeno bote, a gente chega mais perto da geleira. O Glaciar San Rafael tem nesse ponto 250 metros de altura e mais 50 metros embaixo d'água. Olha que coisa mais linda. E a gente só vê uma parte do Glaciar, ele é muito maior, né? Só que nessa frente são dois quilômetros de uma montanha a outra. Na Laguna San Rafael chove 350 dias no ano. Com a gente, é claro, a regra se confirmou. Tá chovendo muito. Mas a gente nem se importa, não. É tão bom ficar assim, perto. E não demora muito para vermos de perto um dos efeitos mais graves do aquecimento global. Oh! Viu um barulho? Em pouco menos de meia hora, fizemos vários registros. Os blocos que se desprendem do glaciar são de um azul lindo, intenso. A explicação é que o gelo, de tão compactado, quase não tem mais gases e, por isso, absorve todas as cores, refletindo apenas a cor azul. Impressionante! Um estudo divulgado em maio pelo Map Biomas, organização que reúne universidades e ONGs, revelou que as queimadas na Amazônia contribuem para o derretimento das geleiras na Cordilheira dos Andes. Um triste reflexo do que a mão humana está fazendo. Mesmo aqui, num dos lugares menos povoados da Terra. Nono dia de viagem. O Herto Rio Tranquilo fica para trás. Às margens da estrada, um jardim de quilômetros e quilômetros de uma planta, usada por aqui para fazer doces e produtos de beleza. É época de rosa mosqueta. Com as propriedades antioxidantes, além de linda, é uma potente aliada contra o envelhecimento da pele. Esta ponte Pêncil, uma das maiores da estrada, passa sobre o canal onde o lago General Carreira deságua e vai formar um outro lago, o Bertrand. Uns quilômetros adiante, temos mais uma parada. Esse é o um lugar emblemático da estrada, o encontro dos rios Baker e Nef. A gente vê ao fundo o rio Nef, que é água de degelo, cheia de sedimentos, amarronzado, se misturando com o rio Baker, desse azul lindo, direto do lago General Carreira. A confluência dos rios é uma das mais lindas do Chile. E o encontro produz uma nova cor. Um azul leitoso, intenso, fruto dessa mistura única e natural dos rios da Patagônia. Ali ó. esse bando tá legal, hein? É um bando de guanacos, mamífero comum na cordilheira dos Andes. Um parente das lhamas e dos camelos. Estamos no Parque Nacional Patagônia, que nem sempre foi santuário. Toda essa área aqui era uma imensa fazenda, com 30 mil ovelhas, 4 mil vacas. Foi um longo processo, muito trabalho, até derrubar as cercas e deixar a área livre para a vida selvagem. Os animais nativos. E eles voltaram, olha. É fácil andar por aqui, encontrar famílias de guanacos e a gente chega tão perto, não é porque eles são domesticados, não. É que eles estão seguros aqui, não tem medo. Christian Salcedo é diretor de Vida Silvestre da Fundação Real Wild Chile, responsável pelo parque. Está aqui desde o começo, há 16 anos. E viu a mudança nos hábitos dos guanacos. É incrível ver como eles têm mudado o seu comportamento. Quando nós recém chegamos, no 2004, 2005, eles fugiam. Tinham um terror, horror das pessoas, porque tinham, não, não tinham boas experiências. Hoje em dia, eles são mansos. Estes animais dóceis estão de volta. A população cresceu desde a implantação do parque. Os guanacos, os campos as montanhas nevadas, a Patagônia e sua beleza incomparável, mas nem sempre foi assim. Rumo ao fim da nossa viagem, vamos conhecer pessoas que lutaram pela preservação. No próximo bloco, Douglas e Christine Tompkins. Quem são os milionários americanos que compraram terras no Chile e transformaram em parques nacionais? E nossa equipe vence a última etapa da viagem e chega à Vila O'Higgins. As montanhas nevadas, o horizonte distante, campos sem fim. Uma paisagem típica do sul da América do Sul. E não só a paisagem. À beira da carreteira austral, parecem gaúchos, e são mesmo, gaúchos, em espanhol. O jeitão, as roupas, o mate, o churrasco, tudo igual. Bem, aqui tá estamos no fim do mundo. Carlos e o filho Vitor contam que a estrada foi necessária para ligar os povos do sul do Chile ao resto do país. Precisava desse tipo de ligação. Por aqui ainda celebram antigas tradições. O vinho guardado no cantil, feito de couro, como no passado. Para beber sem derramar, são anos de prática. Amém. Esses povoados que a gente vê ao longo da carretera austral surgiram no século XX. A colonização da Patagônia chilena é muito recente. As pessoas vinham para cá para explorar madeira, minério, criar gado... Só no fim do século, a região começou a acordar para a importância da preservação da natureza. E dois estrangeiros foram fundamentais nessa virada. Douglas Tompkins e Christine Tompkins, americanos, milionários. Conversamos com Christine antes de pegar a estrada no Chile. Ela lembra o pensamento do marido que norteou toda a vida do casal. Ele dizia que nós recebemos tanto da vida, tanto da terra, tanto uns dos outros, que precisamos sim participar, precisamos devolver à natureza, nós precisamos pagar um aluguel para viver neste planeta. Fizeram campanha contra as hidrelétricas que ameaçaram até mesmo o lindo rio Futaleufu, aquele do nosso raft. Mas o grande projeto da vida do casal foi comprar terras ameaçadas ou já degradadas e transformar em áreas de proteção à natureza. O Parque Pumalim, onde vimos os belíssimos Alerces lá no início da garreteira, foi a primeira grande conquista de Douglas Tompkins e leva o nome dele. Seu Carlos lembra que os chilenos ficaram desconfiados. Os gringos tinham umas ideias malucas. Primeiro se, falava... Primeiro se falava muito mal do Tom Se achava que ele ia cortar o país em dois. Nos primeiros anos, nós fomos acusados praticamente de tudo. De criar um novo Estado judeu, mesmo não sendo judeus. Acusados de criar um depósito para lixo nuclear dos Estados Unidos, de criar uma base militar para a Argentina. O que para muitos parecia uma ameaça foi a oportunidade de uma vida. A primeira coisa que eu pensei e que eu queria ser parte disso, achava que era um, um, um enorme desafio, mas se nós chegássemos a, a esse objetivo iria ser incrível. Uma enorme fazenda de 700 quilômetros quadrados foi comprada em 2004. Era o início do Parque Patagônia. O projeto crescia quando, em 2015, Douglas Tompkins morreu em um acidente de caiaque no Lago General Carrera. A partida precoce e inesperada do Doug foi decisiva para consolidar o sonho dele mesmo, né? É sem nenhuma dúvida. Eu é uma espécie de contradição que ele não esteja para para ver concretizado esse sonho, mas onde seja que ele esteja, eu tenho certeza que ele está muito feliz com tudo que que aconteceu. A comoção com a morte de Tompkins acelerou a doação assinada por Christine e a então presidente Michelle Bachelet em 2017. Até o momento. Eles ajudaram a criar ou expandir 15 parques nacionais no Chile, totalizando uma área de 60 mil quilômetros quadrados, pouco maior que o estado da Paraíba. E foi assim que a Carretera austral, que leva também o nome do ditador Augusto Pinochet, construída para explorar a Patagônia, se tornou uma rota de preservação. Conectando parques nacionais em todo o sul do Chile. É muito bonito ver que hoje em dia a Rota dos Parques é, é uma realidade, existe. É um conceito que o Estado está trabalhando ativamente nisso. E eu acredito que, que é o melhor que pode acontecer ao longo desse maravilhoso território, que finalmente pertence à humanidade. Décimo dia de viagem. Chegamos ao nosso destino final. Vila horrigues 1240 quilômetros. Mas a carretera austral termina mesmo um pouco mais adiante, depois do vilarejo. Quantos quilômetros? Até lá? Uhum. Sete. Sete? E parece que a gente vai pegar som no final. Você passa um tempo curto e tem muitas experiências, né? neve, o vento, o frio, o sol. Até o sol. Parece que a gente está chegando. E chegamos ah! ao final! Ai meu Deus! Acabou a estrada, gente. 1247 quilômetros. Acabou a estrada. Bem-vindos, Lago Higgins. A estrada acaba nas montanhas nevadas e no lago O'Higgins. Perto do fim do mundo, não tem muita coisa, não. Uma placa, um pequeno porto, mas a gente avisou. Valeu ou não valeu chegar até aqui. Para rever o programa, acesse o Globoplay. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta. Você assiste agora a série Equalizer. Uma ótima noite para você e até a semana que vem.